sabás eles são celebrações sazonais que vão marcar os pontos vitais da roda do ano. E eles vão ser compostos, né, por oito comemorações que vão se dividir entre festivais solares e os festivais do fogo. Os festivais solares, né, eles são as passagens de estação do ano, primavera, verão, outono e inverno, sendo dois equinócios e dois solstícios. E os festivais de fogo, conhecidos também por Sabás maiores, eles vão marcar aí o pico de cada e estação, e também eram os festivais comemorados pelos celtas. Muitos dos feriados cristãos, né, que a gente conhece como Natal, Páscoa, é, São João, Dia de Todos os Santos, como, por exemplo, Halloween, são apropriações dos sabás pagãos. É importante a gente deixar claro né, que os sabás eles não são apenas celebrações de quem segue a religião Wicca. Como a gente viu antes, eles fazem parte da Roda do Ano, que foi criada há muito tempo antes da Wicca. A religião que surgiu né, a partir de Gardner, né, ela apenas utiliza desse calendário para guiar celebrações e gerar transformação, sendo uma ferramenta né, que é norteadora das práticas da bruxaria que é praticada ali. Da mesma forma que vários outros segmentos pagãos também se apropriam da roda do ano como uma forma de trabalho mágico e de conexão com as forças da natureza. Como a gente sabe, a linha do Equador, ela divide né, a superfície terrestre em dois hemisférios, sul e norte. Sendo assim, a roda do ano, ela vai mudar dependendo do lado do mundo que você está. E vai mudar justamente por conta das diferenças climáticas dos dois hemisférios. Enquanto um lado está verão, o outro está inverno. E essa informação ela é muito importante, principalmente para as bruxas Wiccanianas, porque a roda do ano não é apenas um calendário sazonal, ela vai definir, sim, uma série de comemorações. Mas ela está muito além disso, porque ela se torna uma ferramenta de mudança e de melhoria de nós mesmos. Através da roda do ano, a gente vai se conectar com a natureza ao nosso redor, a gente vai perceber as alterações climáticas que acontecem, mas a gente também vai se conectar com os deuses e com tudo que ecoa a partir disso por toda a extensão de criação e a gente vai extrair força, conhecimento, para a gente poder alcançar voos maiores e colocar os nossos projetos, as nossas práticas, a nossa cura interior das dores, medos e feridas em movimento. Embora né, o surgimento da Roda do Ano, como foi difundida, tenha partido né, da vivência de Gagner das bruxas, é, de lá, do hemisfério norte, dentro das práticas wikanianas, é muito coerente a gente falar que a bruxa está com os pés no solo e ela é parte do ambiente onde ela vive. E assim ela vai se alinhar, se alimentar das forças da Terra aonde ela está. Ela comunga da ciclicidade, do pôr do Sol, da Lua, desses trânsitos energéticos do espaço aonde ela se encontra. E é por isso que existe a adaptação sazonal para o hemisfério sul. Embora né, muito se fale sobre a egrégora do Sabá, a realidade é que não é sobre se conectar necessariamente com uma egrégora, mas sim fazer parte da natureza em que você habita, do ambiente, das forças, se conectar de verdade enquanto um corpo vivente naquele espaço, ficar suas raízes no solo, pertencer àquele ambiente. Obviamente que hoje em dia a gente vai ter diversos tipos de praticantes de magia e cada um sugere é, uma forma de se trabalhar com a roda do ano e que melhor lhe cabe. Porém, quando a gente está falando de Wicca, sendo ela uma religião que mais né, é, do que acompanhar os ciclos sazonais, ela compreende que a roda do ano faz parte parte da inserção da bruxa com a terra e faz sentido assim a gente rodar pelo hemisfério a qual a gente pertence porque as estações do ano elas vão ser um norteador e uma forma de se conectar com a divindade e com o todo que é pertencente ao ambiente onde a bruxa está ela é um corpo vivente ela é uma forma que se conecta e se entrelaça com o onde ela está aonde ela habita e para além da ideia de roda do ano norte-sul a gente também vai ter uma coisa que a gente chama de roda mista aqui no Brasil é, aonde alguns adeptos comemoram né, a chegada das estações por suas datas é, comuns do calendário e ao mesmo tempo eles também vão comemorar os sabás maiores célticos nas datas originais. Então vai existir aí uma, uma divergência de datas é, que para eles tem uma justificativa coerente, mas é, para a ideia de bruxaria wiccaniana, e como um sacerdote wiccaniano, eu digo para vocês que para wicca isso não faz sentido, ok? Isso não significa que é errado, mas uma bruxa wiccaniana não vai trabalhar desse jeito. Afinal de contas, dentro da wicca, a roda do ano, ela não é só uma celebração de um sabá, né? Como muita gente compreende, é, sendo uma festa, onde a gente compra bolo, faz uma comida diferente achamos amigo e faz um away aí envolvido com, com um pouco de bruxaria, né, é, para se conectar aí com uma egrégora, com uma entividade X ou Y. Na verdade, para nós, bruxos e canianos, os sabás, ele, eles envolvem mistérios mais profundos, né, que são ligados diretamente com os ciclos da vida, nascimento, crescimento, desenvolvimento, maturação, morte, renascimento e muito, muito além disso, né, é, muito além dos livros que a gente lê sobre o Ica, onde a gente vê ali o sabás, existe também uma compreensão iniciática por detrás de todo esse processo, porque o Ica é uma religião iniciática. Então, para além das festividades, existe um corpo litúrgico, um corpo ritualístico envolto dentro do sabás. Eu vou te fazer um convite... Agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai te dar aí um destaque nas lives, principalmente quando eu tô nas lives de tarot, onde a sua pergunta, ela vai ser ali colocada em negrito, vai aparecer na frente, e por consequência, eu vou te responder muito mais rápido, passando na frente de todo mundo. Você também pode fazer parte do grupo secreto A Revoada Hoshinol. Lá, a gente vai falar sobre magia e realizar rituais juntos todo mês. Ou então, fazer parte do Círculo Rofinol, um espaço de desenvolvimento mágico, aonde você vai ser guiado por mim, tendo os vídeos do canal como base e material exclusivo enviado para você. É muito fácil se tornar membro, é só você clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, do lado do botão Inscreva-se. Ou então, clicar no link Seja Membro, que você encontra também na descrição aqui do vídeo. É só você escolher a categoria que melhor combina com você e pronto. Escuta o dos roxinóis e vem fazer parte da nossa revoada. Na Wicca, a Roda do Ano, além de ser um instrumento mágico, ela também vai contar a história da deusa e do Deus, né, que se relacionam ao longo do Sabá, representando aí uma espiral contínua e infindável de energia, renovação e sacrifício em prol do amor e da transformação. Tem um texto que foi escrito pela Starhawk, que é uma sacerdotisa uricaniana e também uma escritora, que conta de uma forma muito bonita um pouco né, sobre esse enlace da deusa e do deus que eu vou ler aqui para vocês. Apaixonado, o deus cornífero, mudando de forma e mudando de rosto, busca sempre a deusa. Portanto, nesse mundo de sua procura surge a roda do ano ela é a grande mãe que dá a luz e ele como a divina criança do sol nasce no solstício de inverno na primavera ele é o semeador e também a semente que germina como a luz crescente verde como os novos brotos ela é a iniciadora que ensina a ele todos os mistérios ele é o jovem touro ela a ninfa sedutora no verão quando a luz é mais dourada, unem-se e a força de sua paixão sustenta o mundo. Mas a face do Deus escurece à medida que o sol enfraquece, até que finalmente, quando o grão é colhido, ele também se sacrifica e junto a seu fim tudo é nutrido. Ela é a ceifadora, o túmulo da terra, ao qual todos devem retornar. Durante as longas noites e dias que escurecem, ele dorme em seu ventre. Em seus sonhos, ele é o Senhor da Morte, que rege a terra da juventude, além dos portais da noite e do dia. Sua sepultura escura torna-se o útero do renascimento, pois no meio do inverno ela dá novamente a luz. Ele nasce novamente. O ciclo termina e começa outra vez. A roda do ano gira ininterruptamente.